Miguel Pinheiro, um, também quer falar sobre as eleições uh, angolanas, um, acompanhámos estas eleições uh, através da TPA também, muito, com uma, uma emissão com muitos meios, muitos repórteres, gostaste da emissão da, da TPA, Miguel? Foi uma maravilha. Foi, adorei, adorei. Uh, se calhar muitos, muitos dos nossos ouvintes não... não. Não, tiveram outras coisas para fazer, como é natural. Porque é estranhíssimo, ah, não é? E, e louvo-os por isso, mas, mas gostava de dizer a esses que não seguiram pela TPA. No, na noite das eleições, uh, ao começo da madrugada, uh, a, a Comissão Nacional Eleitoral, a CNE uh, de Angola, apresentou uh, os primeiros resultados provisórios, ali a dada altura foram convocadas duas conferências de imprensa, assim, em, em, de urgência, uma da CNE... Uh, e outra da UNITA, aliás, uh, se calhar uma coisa tem a ver com a outra, porque subitamente a CNE quis mostrar resultados provisórios, e a TPA passou, uh, uh, passou a conferência de imprensa da CNE. E depois começou a conferência de imprensa da UNITA, que é o maior partido da oposição, que, como vimos, uh, ganhou, uh, segundo os números do regime, ganhou uh, de forma esmagadora uh, em Luanda. E o que é que a TPA deu? Deu um debate em estúdio. A, a televisão pública de Angola uh, achou que não era relevante na noite das eleições passar a conferência de imprensa uh, do maior partido da oposição a reagir uh, uh, uh, aos resultados. E isto mostra-nos que o MPLA continua a julgar-se dono do país, dono do, do, dos recursos do país. Aqueles na, na TPA uh, recebem um salário, não é? São pagas, aquele estudo é pago, uh, aquela transmissão é paga pelos angolanos. Que são, que são pobres, que passam fome, 50%, mais de 50% desempregados entre os mais jovens, e, e, e o MPLA acha que manda na TPA, e manda na TPA. E depois ontem realmente vimos uh, em direto, em Portugal, na CNN de Portugal, um, um delegado de uma mesa de voto a ser detido, a ser levado pela polícia, uh, a meio de uma conversa com um jornalista, sem a menor preocupação, chega a polícia, agarra nele e leva-o. Está feito. E, e a Deutsche Welle, a, a alemã, a publicou um, uma, um, um texto ontem à noite a revelar que um dos seus jornalistas foi detido durante umas horas enquanto cobria as eleições, e o motorista a, do correspondente deles foi a, raptado por polícias à paisana foi posto na mala de um carro e foi levado, pois acabaram por soltá-lo ao fim de, de umas horas. Portanto, Angola é, é isto. E eu ouço a, alguns observadores uh, das eleições, uh, a dizerem já, imediatamente, que tivemos aqui sinais positivos e que é uma democracia... Alguma é, credibilidade. Exato, dizer que tudo isto tem é alguma credibilidade, é uma democracia em desenvolvimento. Nós, durante anos, disseram-nos, uh, eu ouvi essa conversa, não foi ninguém que me contou, ouvi essa conversa várias vezes que tínhamos que olhar isto, corrupção, por amor de Deus, isto é um país, no começo do desenvolvimento, isto aconteceu em todos os países do mundo, claro, cria-se uma classe não sei o que, isto é mesmo assim, eu ouvi isto tantas vezes, lembro-me tão bem bem com esta conversa, lembro-me tão bem destas conversas. E agora, vem um novo presidente a dizer que uh, há corrupção em Angola. Portanto, afinal, os portugueses que diziam que não havia corrupção em Angola, os próprios angolanos dizem que há. E também ouvi muitas vezes a conversa de que ditadura, por amor de Deus, Miguel, como assim ditadura? Isto é uma democracia a crescer. E agora vemos outros angolanos, uh, como falou a Helena, nomeadamente, bem informados, como de X.E. dos Santos e Isabel dos Santos, a dizerem que Xé uh, dos Santos, principalmente, né, que nos disse, nos revelou que o seu pai foi ditador. Portanto, olha, eu só espero que daqui, daqui a uns anos não sejam os angolanos a reconhecerem que estas eleições tiveram problemas, enquanto alguns portugueses fazem de conta que não veem nada. Hoje vais dar uma nota a alguém? Aos portugueses que nunca veem nada, que acham sempre que está tudo bem e maravilhoso, eu dou-lhes o zero que eles merecem.